Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conhecer um programa que simula um estúdio de fotografia com inundações bastante interessantes e uma ótima ferramenta para quem está começando a trabalhar com o estúdio e às vezes precisa é, estudar, analisar, projetar o tipo de luz que vai é, trabalhar. O nome desse programa é Satellite e vou deixar o um link para você baixar e testar. Bem, é, então, essa é a primeira tela do Cellulite 3D, é, é onde você escolhe se você quer é, abrir a sala básica ou o um estúdio completo. Então, eu vou rodar a versão básica para fazer um teste. Ele tem três opções de sala, né? uma sala pequena, uma média uma grande. Eu vou escolher a sala pequena fazer um teste rápido com algumas luzes ele está carregando é... eu noto que é um programa que tem uma uma interface bem interessante né bem bem limpa então aqui abriu a sala nota que é uma sala pequena né ela deve ter aqui uns 3 metros de largura 220 de altura mais ou menos e já vem com um... um set de estúdio montado então aqui nessa região onde tem esse ponto vermelho eu tenho a minha câmera eu posso deslocar essa câmera de local né notem que à medida que eu vou deslocando é, eu tenho também deslocamento da modelo vamos tentar mexer aqui algumas coisas eu posso mexer nas, na iluminação eu posso mexer no fundo mas o que é mais interessante aqui é que eu posso projetar o ângulo né de todas as luzes isso que é bem interessante né então vamos tentar mexer aqui em algumas coisas né primeira vez que eu tô usando esse programa então tô me apropriando dele aqui com algumas questões é aqui eu posso escolher a potência das luzes né isso também é bem interessante vamos fazer aqui algumas alterações é aqui eu tenho essa esse pequeno spot para direcionar uma luz de fundo fazer algumas modificações aqui no fundo né é, esse softbox aqui, eu posso aumentar a altura dele, eu posso mudar a direção. Notem que eu consigo modificar a luz na modelo, né? Então, é, claro que não é uma fidelidade absurda, mas que dá para ter uma noção de que tipo de equipamento posso, eu posso utilizar, o ângulo, né? E, e fazer uma, uma pequena... uma pequena a mostra daquilo que eu posso passar para o estudo real, né? Vamos tentar utilizar aqui algumas luzes é, diferentes, né? Então, eu tenho esse globo projetor aqui também, que eu posso mudar algumas coisas, né? Mudar a altura dele, é, a direção da luz, é uma luz de projeção de, de janela, né? Vamos tentar fazer aqui mais algumas alterações. É, deixa eu ver aqui o que é que eu tenho de disponível, né, para fazer aqui algumas alguns testes. Vamos colocar essa luz aqui de guarda-chuva. Vamos tentar tirar essa luz aqui. Vamos tentar tirar essa luz aqui também. Aqui eu já tenho é, uma mudança, né? Aqui eu vou fazer, eu posso fazer um teste de sinueta Olha que interessante isso uma luz bem suave para fazer uma sinueta ao fundo vamos tentar pegar um softbox aqui estreito vou tentar pegar esse strip light aqui fazer um teste com ele na modelo vou tentar aumentar a altura ajuste de altura aqui um pouco mais alto vou mudar aqui um pouquinho a, a direção dele Opa. é uma luz que fica bem suave né é Opa. Aqui tem que se acostumar com essa projeção da do fundo, né? Mas é um controle muito muito fácil de usar, na verdade, né? Então essa luz, essa esse rastro aqui vermelho, ele me me mostra é, o ponto exato onde a luz está incidindo, né? E eu posso aumentar ou diminuir a intensidade desse brilho. Essa luz é uma luz que eu considero muito dura, né? Então vamos tentar fazer aqui vamos pegar mais algumas luzes para fazer um, um balanceamento né no, no outro lado para a gente fazer alguma luz um pouco mais interessante aqui Vamos trazer mais para frente aqui essa é uma luz muito mais uh, forte né do que o softbox é uma luz direta eu vou diminuir um pouco a, a intensidade dela para fazer uma, um efeito mais interessante desse lado então, notem que uh, o programa ele me dá a visibilidade do tipo uh, de sombra né, que é criada na modelo. Né? Então, tudo isso são pontos a serem considerados. Para a gente fazer um teste uh, de luz no estúdio, a gente pode mudar a cor do fundo. Vamos ver o que eu posso fazer para alterar essas cores aqui em Color. Vamos colocar uma cor não muito forte, ok, olha que interessante, então ele vai começar a renderizar esse projeto e ele, o programa me entrega uma versão final razoavelmente interessante, né? razoavelmente realista. Vamos tentar mudar aqui o ângulo da câmera para ver alguma coisa, será que eu consigo modificar também aqui uh, a câmera, aqui modifiquei uh, o posicionamento do quadro. Aí já tirei do foco, aqui o foco novamente. OK. Então são possibilidades muito interessantes, né? posso modificar o tipo de o balanço de branco na própria configuração da câmera, posso mudar o ISO é... Deixa eu botar um ISO menor aqui para ver o que acontece. Um obturador posso modificar também. Eu posso modificar o diafragma, vamos fechar um pouco mais esse diafragma aqui vamos aumentar um pouco a intensidade dessa luz Tô fazendo algo bem aleatório somente para sentir como é que a, a interface do programa me entrega alguns, alguns resultados né bem então eu acho que é muito muito produtivo esse programa realmente vale muito a pena usá-lo para quem trabalha de forma intensiva com estúdio de fotografia é uma ferramenta indispensável né? Pra, até para poupar tempo e energia né é, vamos tentar ver aqui algumas alterações na modelo olha que legal eu posso modificar a roupa eu posso modificar cabelo ah, vamos ver que mais o ah, tipo de rosto ah, vamos ver aqui se eu consigo modificar um pouco o sorriso vamos ver aqui os, os controles vamos ver aqui pose que tipo de pose eu posso obter também né vamos ver aqui uma pose mais, mais sentada vamos ver aqui aqui aqui eu posso vou ter que mudar o ângulo da câmera né aqui eu posso pegar essa câmera o uh, posicionamento da câmera de cima para baixo ou eu posso descer e ela me entrega até com uma certa qualidade né o tipo de dimensionamento e acompanhando o ritmo da iluminação, né? Isso é bem interessante. Bem, aqui o tipo de cor do corpo, né? Vamos tentar fazer um, uma brincadeira aqui, uma, um outro tipo de tom de pele. Vamos ver aqui. São modificações bem, bem interessantes, né? Ok. Bem, é isso. É uma, um, uma primeira análise é né? uma primeira aproximação com essa interface é, me parece que ela tem uma infinidade de, de recursos é, eu não vou conseguir nesse curto vídeo é, analisar todos esses recursos mas é, já de antemão a gente já consegue perceber que é um programa que entrega uma uma, uma uma fidelidade muito interessante e uma possibilidade de mexer opa, uma possibilidade de mexer com os recursos Bem, a gente conseguiu perceber que o programa Cell Light ele tem uma enorme variedade de possibilidades de estudo e projeção da luz. É então, um programa bem completo e uma ótima ferramenta ah. para quem trabalha com iluminação de estúdio. A gente pode perceber que ele tem três tipos de sala de projeção, então é interessante para qualquer tipo de profissional que tem trabalhado com a... Ah, Terminação iluminação de estudo. Bem, se você gostou do programa, pretendo usá-lo, aqui na descrição desse vídeo tem um link e você pode é, baixar e fazer alguns testes brincar com o programa, ele tem uma versão gratuita é, de validade de 15 dias e também tem a versão paga. Gostou do vídeo? Curte, comenta. Se tem alguma contribuição a fazer sobre o vídeo é só deixar nos comentários.